Como é que é malta? Estamos já aqui para mais um vídeo e mais uma vez vou responder em vídeo a uma pergunta, a um comentário, a um tema que me foi sugerido e falado ou por mensagem ou por comentários, troca de ideias, etc. E neste caso vou falar de turbos. Turbo grande ou turbo pequeno? Quando eu filmei este turbo, este turbo gigante, o GT45, recebi uma mensagem de um seguidor que me perguntou Uh, se eu vendia este turbo, porque estava a fazer um Honda Civic 1500 LSI turbo e gostava de pôr uma turbaça grande uma coisa a séria. Lembrando, é um 1500 LSI, não é um B16, não é um K20, não é um B18. Era um simples 1500 com Mini etc. e ia fazer turbo. Ao qual ele lhe respondi, meu amigo, este turbo é tipo maior que o teu motor. Não é por a gente ter um turbo grande, que a preparação vai ser melhor ou pior. Ou o que é que seja, o turbo tem que ser, tal como o vídeo que eu fiz do intercooler, tem que ser dimensionado às questões que levou, ao intercooler, com o turbo, ao tipo de trabalho de cabeça, à acendrada que o motor tem, à saída de escape, etc. Tem que estar tudo num bolo para as coisas casarem umas com as outras. Eu, ao pôr um GT45 no 1500 LSI, é pá, o carro não vai ter pulmão para encher. Vou-vos dar, por exemplo, um outro exemplo. Aqui está um TD04 que foi um turbo que eu usei no meu primeiro. GT. Era para ser usado no meu segundo punto .GT, no azul, que é entre o TD-04 novamente e o GT-28, que entretanto seguiu com o carro, era a hipótese ao novo dono, se queria o TD-04 ou o GT-28, ele quis o GT-28, então seguiu esse. Por exemplo, este turbo é um turbo que enche ligeiramente mais tarde que um turbo original, sendo-se ali um bocadinho de lag, mas a partir daí psh, o punto .GT anda logo para a frente e fica muito bem. Agora imaginem este turbo no punto .GT, num simples 1400. É pá, o carro ia encher às 7.000 e cortar às 7.500 Porque, pá, não, maneira de dizer, isto é um, um exemplo estúpido, mas é um exemplo uh, Não íamos ter peitaça para encher pá, à vontade um turbo destes Um turbo destes tem que ser assim, para um Supra Para um motor 3 litros, para um motor BMW Vai lá, 2.5, uma coisa mais robusta Por exemplo, este aqui, o GT35 Num ponto GT, poderia também casar bem existe pontos GTs e turbias com este turbo Mas, já é um turbo que o Punt .gt já só vai andar lá em cima, já é um projeto para fazer cavalos lá em cima. Se queremos ter uma coisa equilibrada, este turbo é perfeito para o Punt .gt. Estou a dar o um exemplo do Punt .gt, porque foi um carro que trabalhámos recentemente. Este turbo é perfeito para o Punt .gt, vai fazer assim potenciazinha cá em baixo, vai andar bem lá em cima e vai ser bastante equilibrado. Já se colocarmos este turbo num K20, este turbo vai funcionar muito bem no K20. Já é um motor 2 litros, já é um motor com mais capacidade, então e já tem VTEC, faz mais rotação. Mesmo que seja um turbo que vá lá, que a gente só tenha carro às 6 digamos assim por alto, um Honda tem rotação até às 9. Não é, pronto, novamente o Punto GT, um carro que a encher às 6, só temos mais mil rotações, 1500, vá, corta às 7 e pouco. Um Honda não, tem aquela rotação toda até lá abaixo. Não quer dizer com isso, ah, ora, então como tem a rotação até lá abaixo, e é um motor grande, podemos pôr o 45, é pá, vais ter um problema, vai encher muito tarde, quando sair, sai com uma grande abujarda, mas depois tens aquele, uh, tens pouca rotação para usar o turbo. Lembrando novamente, e falando aqui dos tubos grandes ou dos tubos pequenos, o turbo tem que ser dimensionado à tua preparação, queres uma preparação drag, que vais, vais sair da meta e vai andar sempre lá em cima, é pá. Podes optar por um turbo grande, porque não vais precisar de baixas, o turbo vai sempre que trocas, está lá em cima. para poderás optar por um turbo grande. A tua preparação é para um uso mais dia a dia e uns push, mas ainda assim queres potência lá em cima. para tens aqui um mais intermédio. Epá, se o teu carro é mesmo para o uso dia a dia, mas queres dar uns push, mas não queres perder aquela baixa, optar aqui por exemplo por um TD04. Estou a dar o exemplo do TD04, porque é o que está aqui gt 04 GT35 e GT45. São os exemplos que eu tenho aqui. Tenho ali mais uns, mas este foi o que eu decidi tirar da prateleira para fazer este vídeo. Pá, são turbos que têm que ser selecionados para o tipo de preparação que tu vais ter. Ok? Se me permitem aqui a publicidade, os turbos, estes que estão aqui, são da Max Speeding Rods, todos eles. É uma empresa que tem apoiado o meu canal desde o início. E por, exemplo, e por exemplo aqui, o TD04 são 228 libras. Ele vem nesta caixinha assim. Cá dentro ainda traz todo o kit de juntas e acessórios se for o caso do turbo precisar de trazer. Uh, chega rápido, normalmente uma semana, uma semana e pouco, está em tua casa. E é um site de confiança, trabalha comigo já há bastantes anos. Tem um código de desconto vou deixar na descrição. Se, se precisares de um turbo, qualquer que seja ele, está disponível na Max Speeding Rods. Podes usar o meu código e vais fazer o com certeza, mas lembra-te, antes de mandar vir, aconselha-te com o teu preparador e escolhe bem o tipo de, de uso que vais dar ao teu carro, para depois não mandares vir um grande e dizer assim, aí o carro não tem baixas nenhuma, só acorda às 6 e corta às 7. Ou então mandares no turbo mais pequeno e dizer assim, Ei, o carro tem uma grande baixa, aí mas a partir das 6 mil começa a cair, não tem força nenhuma. Ok? Cada turbo para a sua situação e para a sua preparação. Vai malta, fiquem bem, se tiverem outro tema que queiram que eu responda assim em vídeo Deixa nos comentários, vamos tentar trazer aqui volta e meia uma resposta em vídeo às tuas dúvidas e acho que eu sou bem responder à minha maneira. Eu não sou mecânico nem preparador, sou o Youtuber. Vai, um grande abraço na descrição das minhas redes sociais. Vou deixar o link destes turpos, que foi o que usámos como exemplo. Clica para ver mais características, preços, etc. Vai, está tudo na descrição. Um grande abraço e um grande!